Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou hospedado, sabe de onde? Hotel Puma, Guarulhos, São Paulo, é... Vou mostrar para vocês o Hotel Puma aqui, como que eu cheguei aqui e vou mostrar para vocês lá fora do Hotel Puma também é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem, deixa eu mostrar aqui as dependências do quarto que eu estou. Essa TV grande aqui, né? Aqui na parede, o meu escritorinho, meu chinelinho. Aqui o escritório, né? Eles deixam aqui essa mesinha nessa posição. Eu cheguei aqui, tem bastante tomada e tal. Achei legal. Achei muito ruim a escuridão que é o quarto. Me deram esse, esse bem-vindo, né? Aqui tá sujo, que caiu o chocolate. Bem-vindo ao Puma Guarulhos. Preparamos tudo com muito carinho, cuidado para você. Desejamos uma estada confortável, tranquila, que possa desfrutar de uma incrível experiência em nosso hotel. E aí está aqui mostrando para vocês as informações nome da gerente, né? Viei um chocolate para mim. Me deram esse kit que é o um welcome drink para poder é, tomar um drink aqui no hotel, tá? Aí com a marca Puma, as dependências. Vou mostrar para vocês aqui fora do hotel. Como que se dá pra ver? Deixa eu ver se dá pra ter uma noção, mais ou menos, de como que eu, a visão que eu estou. Esse quarto, ali acho que é a piscina, ó. Aquela, aquela parte azul que vocês estão vendo é a piscina, mas tá escuro, né? E aqui, gente, o quarto, tá? Então aqui é a cama, eles me deram um quarto com duas camas. Eu vim aqui sozinho porque o Edinho viajou pra, pra, pra fora do Brasil, né? Foi pra Miami, Nova York. Eu acabei é, trazendo o Edinho e, e hospedando porque eu tenho um evento amanhã também aqui em Guarulhos. Então aqui ó, o quarto com duas camas, tá? A parede, o ar-condicionado eu cheguei já estava ligado, tá? Mas eu não durmo com o ar-condicionado ligado. Eu vou desligar já já. Eu vou jantar também. Essa hora que eu tô gravando já tá tarde, né? Então eu vou jantar aqui. É, minhas mochilas, o meu pedestal, o espelho, né? Então só para vocês verem aqui o espelho, dando tchauzinho para vocês aí. Tá bom? Aqui veio é, duas águas de drink. Duas águas de presente Vem o cafezinho Aqui o frigobar Olha lá tá? O frigobar abastecido Ok Na sala VIP eu não vou conseguir entrar Porque eu não reservei com antecedência Então eu teria que ter feito com antecedência A sala VIP eu não fiz Então na sala VIP eu não vou tá Aqui o cofre Aqui o armário Bastante espaçoso Mas eu não vou nem usar também vou tomar um banho já já aqui tava o chocolate né então eu deixei aqui tá que eu já usei que é uma água de graça e um cafezinho tá bom e o banheiro dando um tchauzinho para vocês a banheira uma delícia tá vendo muito legal os pertences aqui que eles dão né aqui eu tomo de vez em quando o é, meu estômago tá queimando de eu tomo esse daqui que é bom tirar essa azia né aí dando dando um para vocês. E aqui o, o chuveiro, deve ser muito bom, não tomei ainda, vou tomar já já. E também a privada, né? Sanitário. Então esse é o quarto do Hotel Pumo, o chão é tudo com carpete, eu achei legal também. Apesar que eu não gosto, prefiro que seja piso frio. Mas com esse friozinho que tá aqui, eu prefiro que seja o carpete mesmo, tá bom? Ah, por enquanto, é o que nós temos por hoje. Já já eu vou mostrar pra vocês o lado do hotel lá fora. O corredor do hotel, né? Os quartos. Ó, tá vendo? Os corredores. O meu quarto, ele é de frente com o um elevador panorâmico, ó. Então eu vou ver essa imagem, tá vendo? E já o elevador que não é panorâmico, é ele é, é, é, não, não cai aqui. Então os meus estão aqui, os, os que não são panorâmicos, eles devem entrar por outro lado, né? Que não essa visão que eu tenho, ó. Então é essa visão que eles me deram, baseado ao meu status, tá, ó. Então eu vou chamar aqui, e aí vai chegar o elevador já já para mim aqui, tá bom? para vocês também como que é por dentro. É a vista panorâmica, tá bom? Ó, pessoal, a vista. Tá vendo? Olha isso. Bonito. Aí, o elevador é assim, ó. Abriu. Ó. Aqui é a o restaurante, ó. Já já eu vou lá. Aqui foi a entrada que eu vim do hotel. Recepção. Agora eu quero saber, vocês gostaram do hotel, o que você achou? Ele está muito próximo de Guarulhos, dá 5 minutos até o, o aeroporto, muito rápido. O Edinho veio comigo para cá, chamou Uber, deu 14 reais o Uber daqui até Guarulhos. Mas como o trânsito está pesado, então aconteceu isso daí, tá certo? E aí, é, esqueci de falar para vocês quantos pontos, né? Então foi com 6 mil pontos da Accor, então isso equivale mais ou menos a 600 reais se você fosse hospedar aqui. Pelo preço... 600 reais, eu achava que o quarto seria diferente, não isso não assim né? seria uma, a gente pensa sempre no mais né então, você pensar no mais, acaba que você fica frustrado mas tá ótimo achei que é, vale a pena você se hospedar aqui, porque é um hotel muito bom vocês vão ver lá, vocês viram como que é a entrada do hotel, muito bonito e tal, tá noite né fica pegando essa, essa a lua, tá linda olha a lua, que bonita, a piscina não fui lá ainda, talvez eu vou lá descer lá pra dar uma olhadinha né e aqui eu tô no Guar em Guarulhos, no aeroporto, olha lá o, o avião da Gol Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó Aqui, esse aqui é o avião da Gol, tá vendo, ó Então eu tô bem realmente de frente com o aeroporto, tá Então é bem pertinho ali, é o estacionamento da, da Localiza, ó Então, ó, aqui é o estacionamento da Localiza, bem pertinho também E vocês não, não tem noção, eu tô aqui falando com vocês, segurando aqui com a minha mão na, no vidro Tá tremendo, olha lá o avião descendo lá, olha lá Tá vendo o avião descendo? Tá vendo? Bem perto, né, olha lá e é o tempo todo assim. Espero então que vocês tenham gostado. Fiquei aqui com 6 mil pontos Accor, equivale a 600 reais. Deram upgrade no quarto, não era esse quarto que eu, que eu peguei, eu peguei o um quarto mais barato, eles me deram esse upgrade por causa do programa. Accor é Gold é Signature e também me deram o Welcome é, Drink, me deram o de boas-vindas de chocolate, vocês viram, duas águas do café. E, é, logicamente, o quarto é, é, seria um outro modelo de quarto, me deram esse quarto aqui. Tudo bem, tudo tranquilo, achei que interessantíssimo, foi uma experiência incrível aqui também. E aí vocês viram como é bonito o hotel, a entrada e tal, chique demais, né? Vale muito a pena de vez em quando se hospedar assim pra poder, mesmo que é uma viagem é, que você vai é, viajar e só vai dormir, você acaba aproveitando algumas coisas se você chegar cedo aqui no, no hotel, né? Porque essa live do aeroporto de Guarulhos, você vai conseguir entrar 3 horas, 4 horas antes do voo internacional. Então, achei que valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado também. Curtido aqui comigo, até o Puma, aqui em São Paulo, com o Leandro Vieira nas ruas. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.